A Associação Médica Brasileira, juntamente com a FEBRASGO que é a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, é, estão entendendo essa ação do Ministério que é uma ação diretiva deles, mas com a associação nossa, como elementos importantes para que as ações se efetivem, como um passo muito importante, porque nos parece neste momento que as ações estão sendo direcionadas para aquilo que realmente vai dar efetividade, a eficácia. Porque a cifres é controlável, a cifres tem como diagnosticar, a cifres não precisa muita coisa ser feita. O que, é que vai importar muito é essas ações de interesse, de força e de, das associações, as nossas, com o Ministério e com toda a sociedade junto, nós vamos vencer a cifres no Brasil.